Olá, população de Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda e toda a região. Eu sou o professor Júlio, diretor do IFMT Campus Alta Floresta, reitor eleito da instituição, onde os exames da Covid-19 são realizados da rede pública aqui na nossa região. Gostaria de falar a vocês sobre a preocupação da nossa instituição, da nossa equipe que está trabalha trabalhando no Laboratório de Biologia Molecular na realização dos exames da Covid-19 da população da região. Nos últimos dias tivemos um aumento assustador no número de casos suspeitos e também no número de casos positivos na região. Para se ter uma ideia, nos últimos dias nós recebemos aproximadamente 200 amostras de casos suspeitos da região, desses a maioria do município de Alta Floresta e também de Paranaíta. E temos percebido um aumento muito assustador no número de casos. Em Alta Floresta nos últimos dias, nós temos testado mais de 50% das amostras positivas, ou seja, nós temos, teremos nos próximos dias um aumento muito grande no número de casos, mais de 50 por dia no município de Alta Floresta. E em Paranaíta, esse número é superior a 20 casos por dia. Ou seja, nós estamos vivendo um novo pico da pandemia, que ainda é resultado das festividades do Natal. E nas próximas semanas, nós teremos, sobre tudo que nós estamos vivendo, o um reflexo das festas do Ano Novo. Então, a tendência é de que, nas próximas semanas, nós tenhamos uma situa situações de muita dificuldade na região. E nós gostaríamos de pedir a vocês, colegas, é, é, cidadãos dos nossos municípios. Vamos nos cuidar, vamos tomar cuidado, manter o distanciamento social, fazer uso de, de máscara, uso de álcool em gel e de todas as medidas de prevenção. Porque essa doença é séria, essa doença mata, essa doença está sobrecarregando o sistema de saúde da nossa região e em breve nós corremos o risco de ter, de vivenciar situações de muitas dificuldades perdendo pessoas queridas da nossa população. E reforçando o que o Júlio acabou de dizer, nós queremos aqui também lembrar a nossa população de Paranaíta que lá no primeiro momento do Covid, nós chegamos ao máximo de 59 casos ativos. Hoje, nós já chegamos em 67 no boletim passado e hoje 64 ativos. Aguardando mais de 80 amostras que foram encaminhadas e que provavelmente deve estar chegando amanhã ou depois demonstrando aí um número nunca, que nós nunca chegamos de casos ativos no nosso município. O que, que significa isso? Tudo que o nosso colega disse, além de pensarmos que nós precisamos ter estrutura física para atender a essa, essa demanda, nós também precisamos ter pessoas, nós precisamos ter profissionais, que são seres humanos, que adoecem e que também precisam descansar. Então, população, é o que a gente tem dito, prefeito, combater a, o Covid é uma missão de todos. Nós, enquanto poder público, temos feito tudo o que pode ser feito. Retornamos lá os 11 leitos, hoje o nosso hospital já está novamente com 11 leitos, sendo que hoje 9 estão ocupados, enquanto que no hospital regional também, nós sabemos que são 8 leitos e 7 estão ocupados e temos aí o que já sabemos a nível de estado, vários municípios com 100% de ocupação, então nós não somos diferentes dos outros. Ou nós também vamos pensar em fazer a nossa parte junto com o poder público ou sem dúvida nenhuma, nós vamos viver o que estamos vendo a nível de, estado, de Rio de Janeiro e de outros estados, onde pacientes procuram atendimento e não conseguem ter. Não é isso que queremos, prefeito. Temos buscado aumentar a equipe ao máximo que podemos, mas estamos chegando na nossa capacidade máxima de atendimento. E a população precisa compreender. Esse vírus não caminha sozinho. Ele só vai para algum lugar se nós levarmos. Então, se a nossa população não estiver junto conosco, nós, sem dúvida, vamos viver tempos ruins, Tempos difíceis e o que nós não queremos, ter pacientes e não conseguir atendê-los. Então, eu quero deixar que o meu apelo à nossa população nos ajude. Bendito, os reflexos hoje são ainda do Natal. Os reflexos do Ano Novo, nós ainda vamos viver. E nós não queremos perder vidas. E para isso, o nosso cidadão precisa nos ajudar, prefeito. É com muita preocupação, Andréia. Hoje, no meu primeiro pronunciamento para a população de Paranaíta, é... Professor Júlio, que é a pessoa que está fazendo os, os exames no FMT, em convênio conosco, você, secretário de saúde, e você, esses dados que nós temos hoje no hospital. Dos 11 leitos nossos, 9 estão ocupados. Então, população de Paranaíto. Nós temos dois leitos à disposição. E hoje, a gente foi no hospital, você foi você viu como é que está a fila de espera. Tem 9 a 10 pessoas esperando para ser atendido. Você solicitou para nós mais um médico. Nós temos dois médicos na área covid e não estão conseguindo atender, professor. Então, vai contratar mais médico. Mas até quando nós vamos conseguir mais médico? Até quando nós vamos conseguir mais técnico, enfermagem, mais enfermeira? Então, nós temos, nós temos um hospital grande, mas nós não temos leito. Nós temos espaço físico, mas não temos profissionais, não temos médico. Então, população de Paranaíta, eu queria dizer para vocês: depende de vocês. Nos ajude. Nos ajude a manter o distanciamento a dar a proteção, usar máscara só sair de casa quando realmente precisar, agora nós precisamos que vocês ajudem o setor público, nós somos limitados nós não podemos ajudar toda a demanda que de chega, vai chegar o ponto se Deus quiser que não vai chegar esse mas a gente está vendo que poderá chegar a qualquer momento e nós não conseguimos internar e lá fora não tem mais leito, a Alta Floresta tem oito do Covid e só falta um para ser ocupado, então população de Paranaíta nos ajude precisamos do seu apoio, vamos tomar todas as medidas necessárias, não vamos nos redimir nisso, vamos tratar com austeridade, vamos tomar todas as medidas, mas precisamos da ajuda de vocês, porque nós somos limitados nos atendimentos também, vamos fazer tudo o que nós podemos, mas temos limitações. Muito obrigado e conto com a população de Paranaíta para que nos ajude não fazer festa e nós ainda vamos sofrer a ressaca das festas de fim de ano. Isso é a maior preocupação nossa. Então, aqui agradeço a você, André, pelo, pelo empenho. Professor Júlio, um agradecimento por tudo que o senhor tem feito, por Paranaíta e por população de Paranaíta. Nos ajude. Meu muito obrigado.